Oi pessoal, beleza? Mais uma vez estamos aqui juntos em regra de três composta no canal Matemática Chata. Eu sou o professor André. Vamos lá? Vamos resolver mais uma questãozinha juntos? Gente, para você resolver, basta só pausar o vídeo, tá? Verificar a questão e tentar resolver aí. Beleza? Então, um funcionário produz 50 relatórios em, em 10 dias, trabalhando 6 horas por dia. Quantas horas por dia ele deverá trabalhar para produzir 60 relatórios em 8 dias? Beleza? Então ele quer saber quantas horas ele vai fazer 60 relatórios em 8 dias. Então vamos lá. Então, R para relatórios, tá? Então são 50 que ele faz, né? De primeira, é, durante 10 dias, né? Trabalhando 8 horas por é, 6 horas por dia, 6 horas por dia. Tá? Agora ele quer saber quantas horas ele vai fazer né, durante 8 dias 60 relatórios. Hã? Então a gente vai fazer o joguinho da seta aqui. Essa é questão fácil. Tá? Questão simples, simples, simples, fácil, fácil demais. Então nós temos aí: é, se ele fez 50 relatórios trabalhando 6 horas, para fazer 60 relatórios ele vai levar muito mais tempo. Né, não? Vai levar mais tempo, aumentou o número de trabalho. A quantidade do serviço. Então, isso aqui será aumenta o, o número de relatórios, aumenta a quantidade de horas de trabalho. Então, diretamente proporcional. Ora, durante dez dias, trabalhou-se seis horas para se efetuar um serviço. Se, e quanto tempo leva para fazer o mesmo serviço em oito dias? Né? Quantas horas deve-se trabalhar para terminar o serviço em oito dias? Ora, para terminar o serviço em oito dias... Né? vai se levar mais horas, né? Tem que aumentar a quantidade de horas para que se termine em oito dias. Então, isso aqui será inversamente proporcional. Não entendeu? Não entendeu? Foi isso mesmo que eu ouvi? Não entendeu? Então, ver bem, se eu trabalho... 10 dias trabalhando 6 horas, se eu for trabalhar... Eu quero terminar o serviço mais rápido, então eu quero terminar o serviço em menos dias. Para eu terminar o serviço em menos dias, eu vou ter que passar de seis para quantas horas? Para 7, para 8, para 9, para 10, para 11 Enfim, eu vou diminuir a quantidade de dias, aumenta-se a quantidade de horas por dia para serem trabalhados. Beleza? E assim terminar o serviço. Vamos lá, armar a continha. Vou armar aqui de lado, vou implicar que 6 sobre x... Será igual, eu tenho aqui, ó, 50 sobre 60, tá? Então, é diretamente proporcional, divido tudo por 10, vai dar 5 sextos. Multiplicando aqui por 10 sobre 8, que é inversamente proporcional. Então, 8 décimos, divido tudo por 2, dá 4 quintos. Ora, deu 5 e 5 aqui. Cortou aqui, cortou aqui, deu 4 sextos. 4 sextos dividindo por 2 vai dar 2 terços. Vou implicar, mais uma vez, que 6 sobre x é igual a 2 terços. Onde eu vou passar 3 multiplicando 6 vai dar 18. E o 2 vou passar multiplicando x e já vou dividindo 18. Ok? Então, 18 sobre 2 dá 9. 9! 9! 9! 9 horas por dia. Olha aí. Implica que x é igual a 9 horas por dia. Tranquilo? Beleza? Aqui é um A, tá? Tranquilo, beleza aí? Eu espero que vocês tenham curtido essa questão, né? E. E poderemos fazer também de outra forma, ó. que é aquela forma, né? Onde nós vamos pegar aqui a grandeza, que é o produto, o produto, certo? Que é consequência né, das grandezas outras, certo? Que são as grandezas de, de, de tempo, nesse caso, certo? Onde elas vão gerar esse produto, onde aqui essa grandeza será inversamente proporcional. Tá? Então vai ficar o quê? 60 sobre 50 Que vai dar 6 sobre 5 Nesse caso aqui E eu vou multiplicar aqui 10 vezes 6 Então vai ficar 6 vezes 6 vezes 10 E aqui vai ficar o 8 Que está aqui embaixo Vezes 5 tá? Então isso vai ficar assim que 6 vezes 6, 36 vezes 10 Dá 360 5 vezes 8 isso aqui tudo é igual a x, 5 vezes 8, 40. Divido tudo por 10, 36 por 4, dá 9. Então, aqui, 9 horas também por dia. Ou seja, também não, né? É outra maneira de se resolver a regra de 3, composta, né? 9 horas por dia. Que aparentemente é mais fácil, né? Devido ao a, Aquela coisa da gente interpretar o jogo das setas, beleza? Mas também tem que se entender quando é que a grandeza lá é inversamente ou diretamente proporcional. Porque se caso o camarada lá que elaborou a questão colocar as duas respostas, né? Você vai ter que saber definir bem isso, né? Pela lógica, raciocínio lógico. Beleza? Espero vocês lá na próxima questão, no próximo vídeo, né? Tchau, tchau.